E aí galera do canal, a é o Zubit, com mais um vídeo. Hoje estou com meus amigos aqui, que jogaram desde sempre, desde o Digimon, né? DMO. É, amor. O Peterson e o Portuga. Fala aí, Portuga. E aí? E aí, doide? Ó, todo mundo diz que todo mundo português é viado, mas ó, descobri um aí que finge que é homem. Ah, cara. Que história é essa aí, Portuga? Não, isso ah. sempre é homem. Vocês é que querem dar no cu. Agora não sei. Tá não, eu quero sim. dar o meu, você não quer comer? Ué, para você tentar hoje. Ah, mas se tivesse perto, rolava troca-troca, um né, o Portuga? Então, será? será que sim ou será que não? Ah, não sabe, né? Aí mas... não sabe, né? Vamos mas... voltar, gente. Então, eu vim aqui para agradecer a vocês pelos 200 inscritos no canal, a abertura do servidor do Camisão do... de do... CuBR. Estão aqui. Meu nick de Zubit eu não consegui pegar porque eu loguei 10 em 1. Eu fui criar minha conta e já tinha gente com meu nick já. É triste saber. roubar com roubar. Eu suspeito essa história aí, mas nem Não, eu, eu, eu, eu, tenho, eu tenho noção de quem deve ter sido, mas tudo bem, né? De quem não, um grupo que deve ter sido, porque. Quem foi não sei, mas do grupo eu tenho certeza que sei de onde que foi. Né, Pet? Eu... Eu, eu acho que isso, pra mim, foi inveja. Ah, mas tudo bem. Roubaram o Nick, ok, coloquei Sam. já tenho a que... que não vi qualquer coisa. Acho que... Já que a gente vai estar em Azul e Nada mais o justo Dinho. jogar de, de Sen. Meu amigo vai ser o Dinho, né, Petrus? É o Dinho. É e o Portuga? Tu vai ser o quê, Portuga? Ele vai ser eu o ainda Crawler. Ainda não sei. Ainda não sei. Não sabe? Tem que ver... Tem que ver ainda... Ainda tem que ver. Ô, Luga. Ver. Ah. Bota... teu nick com alguma coisa relacionada à ao... a guild Winchester. A faca então, da vaca. Gente... <risos> <risos> Olha só, como a gente perdeu a guild pro... pro golpe de estado... A gente não perdeu a guild, a gente entregou, né? A gente tomou o impeachment, Eu... né? É, Não foi Pete, mas eu que renunciei aqui. aqui. Eu aí vi tem... que tem. A gente viu que tava se dividindo o... e um pouco do seu lado. Aí vamos criar hein? o Winchester. É, a família. Na, na, na guilda Winchester tem eu com Jim, o David com Sam. Aí falta o Castiel, o Crawler e outros personagens aí do Sobrenatural. Sim. Oh, o Portuga pode ser o Caxiel, que nunca sabe de nada. Sei que tá viajando, inocente. É, calma, tá ser essa. É, isso ninguém ia pegar o Caxiel, né? Mas. É, mas imagino que não, né? É. Mas então, gente, res... vamos explicar rapidinho sobre a guild. Como... Por que a Knight não tá mais com a gente? Foi assim: a nossa guild começou a se separar. Porque umas pessoas não queriam aliança e outras queriam. E como eu não, que, eu não queria uma briga com ninguém da guild, desfazer a guild, o que, que eu fiz? Pior que o tava indo pra lá, e meu amigo, a Mokota, que é o Peterson, não queria entrar, ele não ia jogar por causa disso, falei, então, quer saber? Vamos criar uma guild nossa. Mais pra jogar pra se divertir, esquecer essas brigas, troll, e vamos só jogar pra se divertir e ensinar a galera iniciante, né, Peterson? É, cara, porque olha só, eu vou falar pra eles o que eu falei pra você. Esse lance de é aliança. Prato. Eu só quem vai jogar quem tiver maior grupo é, então a gente vai jogar para se divertir se vocês quiserem participar agora, da... agora tá no começo eles pegam qualquer level é bosta que eles acham pela frente eles estão pegando quando a gente estiver dando gerando lucro pro líder eles vão selecionar uhum. quem eles vão chamar tá. é isso né, então a gente vai ficar então vou... tá com o Chester, quem quiser entrar entra se tiver quilo a 10 20 guild a gente vai criar, mas é só pra jogar se divertir, nada de, de ficar se estressando. Não vai é, ter nenhum a galera, que, a galera que, que tá me... começando a jogar, ou nunca eu... jogou, pode mandar aí um, um salve aí pro um Dink, que estaremos colocando na guild também, tá? Não tem requisito pra entrar na guild, não. Deixa que se Requisito? Jogar, Re requisito? Sim, tem que estar vivo, pelo menos. E tem que jogar, pelo menos. E não, não seja eu... como eu. Porque não, não seja adianta seja a pessoa cria uma conta, é, ficar uma semana sem jogar e rouba a vaga de quem queria estar, entendeu? Pelo menos dois... não, não é 48 horas, pelo menos. Cada 48 horas dá uma, uma passada tipo um oi, pois diz que eu tô, que tô vivo. A avisar, né? Antes de sumir, pelo menos. Geralmente, geralmente, o cara é aqui, 48 horas por inatividade. Mas o cara chega assim no grupo, que a gente usa Galera, eu vou me ausentar até tal dia poxa, não me quica não, a gente não vai ficar vou tá com uma necessidade do jogo, porque a gente não vive do jogo a gente tem, o cara não tem que trabalhar tem que fazer isso eu também trabalho, tarefas, né? Diárias, então... Ô, Petro, Pô, a gente não vai ficar um cara assim posso te cortar um minuto, Petos? posso te cortar um minuto? pode, tu não pode falar que tu se trabalha não, porque tu tá desempregado ainda <risos> Como é tá tá que eu vou te tirar é agora? Legal, ah, tô brincando, é meu legal. amigo. Calma tá. que eu vou tirar agora. Eu tô trabalhando sim senhor, sou natureza. Tá normal de quê? Ela tá mas eu, eu trabalhando. Peraí. Fiscal aí. da natureza. Por que fiscal da tá natureza? Pera. Só não tem um salário é. remunerado ah. pra você. Ah, pera. Eu trabalho. Pera, pera, pera. Espera. Ô, oh, oh, oh, David, eu, ta, eu trabalho. Sabe um pouquinho? Pô, Pou dormi na praia. Ah é o é, Portuga... Portuga é marinheiro Ele fica no. Ele fica barco Ele fica muito macho, muito tempo, né? Seis meses no mar, né? Com os machos acaso, agora o último momento não tem que estar no barco, né? Ah, tá no barco agora com os machos? Não é muito apertado não não o barco com os machos é pequeno, pô Então dá uma encolhidinha né Não, velho Mas o Tuga... De boa. Ah. Quando vocês fica um roçando no outro, rola alguma química? Não. Só carinho e amor, né? Ah, tu mano. <risos> Nossa, que eu forço. Mas é por tudo, falando sério mesmo. Ah. É... Como foi o primeiro fio terra? Foi difícil? Foi ah, carinhoso. Eu sei que faz fio terra, viado. Ah, rapaz, claro, sempre. Principalmente mas dizem pa... que o, o primeiro Piu Terra nunca, a gente nunca esquece. É verdade, é. Portugal. Conta como foi o seu. <risos> em Portugal. <risos> pô, esse cena aqui é com o coração de 2020. Gente... Com É um vídeo mais de diversão, né? Pra galera <risos> dar uma risada, né? Mas, Até porque tá meio tenso. É, tá meio tenso, Piu. Eu, tenso. Fio, mas eu não tô tenso. Eu tô mais morto do que Aquela proibição que eles botaram de aliança não poder dar pe... o outro da mesma aliança. Sendo que quem não for aliança fica a de é que quem tá jogando voz e tal. Ou... É. Mas ou... então, Fortuna, ser sincero. Hum. Peraí, peraí, peraí, eu sei Ô, Petra, eu não sei, eu não sei acerca disso, mas eu, eu como todos os dias, eu sei. Parte... <risos> você tava dizendo não sei que da aliança, certo? Isso. Então, eu como todos os dias você. Hã? Não entendi o que o Portugal falou. Entendeu, Petra? Eu também não. Portugal? <risos> Desenrola? No tempo, no, tempo do Digimon, no tempo do Digimon, eu comia praticamente todos os dias o Petra. Ah. Mas você precisava espalhar em rede aberta, cara? Tem que ah. ser. Já diz o velho ditado: quem come o quê, come sempre. Já não vai mais comer, porra. Mal. Mal vale. Né? Eu tenho que sempre eu tenho, eu tenho é. poder, David. Mas, Portuga. Não, David não. David não, David, David é, é meio bruto. Ó, oh, Portuga, depois não reclama se ficar mancando, hein? Pô, sacanagem, eu era pra ser com... Não. era pra, ser... era pra ser... engraçado. É engraçado. Portugues gosta, né, Portugues? Pô, eu não sei, mas você não queixou ontem. Ah. Olha! Foi... Tem revelações ao vivo. Ah, mas foi troca-troca, né? Não reclama, né? É que nem que ele tá, né? Fala trocado, não dói, né? Ah, chumbo trocado, não dói. trocado, <risos> não dói. Só que o problema é... Eu tô andando, e ele? É, eu também tô andando. Mancando, ah, mas tá, né? <risos> e eu, ele concorda. <risos> Aí, então, gente, esse aqui foi uma dica que foi... Uma comemoração, agradecendo vocês. Obrigado por carinho, eu gosto muito. Tô, muito feliz com vocês, com que estão gostando dos vídeos. Os vídeos sérios, tudo normalzinho. Volto amanhã. Eu só vou dar uma dica pra vocês, quando vocês forem refinar, é, os itens, quando você for refinar a primeira vez, usa um sangue sempre. Um sangue, quando for refinar a primeira vez. Depois usa 10 em todos. que as chances de vir é, roxo e azul é muito. E vir tudo verde também. Entendeu? Mas os que não, não vir melhor, verde... Os melhores refinos... São, são roxo. Mas os melhores refinos são a partir do azul ao roxo. Mas se você atingir ah, o refino perfeito, ah, 100%. Caramba, 10 sangue de refina, se sinta um sócio, que é um refém útil. Sim. Ah, e outra, pessoal. É, a gente tá na palhaçada aqui. O mundo nosso aqui, como nunca. Isso é tudo zoeira e sempre foi. E isso aqui nós os três somos uma família. Sim. Seis anos jogando juntos, né? Só pra, ser, pra ser uma família completa só falta pra... de sangue. E o resto a gente já tem. é Primeira parte da zoeira, nós os três fazemos a zoeira toda. É, ô Portuga, tô esperando aquele Egg, hein? Que tu falou que me dá de presente de Digimon <risos> até agora, hein? <risos> oh, deu do Petro ou... se não deu mesmo, hein? Pera aí. Pera. Pedro, Petra, Petro, que o Petra deve de 5k, meu Digimon. Eita. Ô Petra, devo no Neko, qual que se puder. Né? Mas então, eu vou acabar com o vídeo. Se inscreva no canal, compartilha. Obrigado aí pros inscritos. Não ah, sei. Eu não sei. Eu não devo nada a você, não. Ah, tu me deve um presente que falou que me dá. Até agora não me deu, hein? Senão já vai ser dois aniversários. o presente dobro, hein? Ué. ao o é, Peterson. Oxe, Peterson, prometeu que ia me dar? Ia lá. Pô, pega o Petra, porque o Petra deve 5k. E eu passo para tu 5k. Aí, Peterson, digita o 5 e o K aí para ele. Aí paga. É, tá Então. Tá é... ah, é pronto, Pode falar que eu reparei aqui na loja de cash que não eles não botaram aquela moeda que eu falei para tu não, não. Porque no servidor chinês ela era valiosa pra caramba tem que comprar as boxes aqui já topa então valer a pena né? os kitzinhos né tipo aquela moeda não sei se nesse jogo no, nesse servidor aqui ele vai ser tão caro mas no servidor chinês ele era muito... cara sim para venda porque para compra em cash ele era muito barato é. Então, então, gente, não botaram. É. a gente vai descobrir o que vale a pena de cash o que não vale aqui, e depois a gente vai passar para a galera. Como o vídeo está muito grande, eu vou cortar aqui para a galera. Pra um, senão o vídeo demora dois dias para ser postado. É, é Fih. O internet do Mega é o que dá. 4 Mega, né? Ah, 4? Melhorou, melhorou. A situação melhorou. Então, fala. É, des... isso. Quer dar um tchau aí, Portugal? Quer dar uma despedida? Estou tá, à, à espera dos vossos cunhos. Eita, Portuga, é assim mesmo? É. Portuga, vai lá, vai lá, Para jogar com nós, precisa fazer primeiro o teste do sofá. teste do sofá? O teste sofá <risos> é Não se preocupe, o Portuga é o menorzinho aqui. Não tem perigo. <risos> Ué, sabe o que é mudinho? Oh. É, dizem que... que lá de marinheiro é... sim, sabe? pequeno. É verdade, portuguesa? Não entendi. Tem que passar quase no, é no buraco pra poder encher a vela. Vixe Maria... É isso mesmo, Eu, é eu não entendi o que é o Petro Sandis não se soltar as coisas. Não ouvir. Vai então, Petro, quer dar um tchau pra galera? Então? Galerinha... Um beijo na bunda e um abraço para os pais. E ó, contra o impeachment, mãe, tomou um ataque de estado, hein? É... Zoera, a gente entregou a guild, como eu falei para vocês, mas fica mais bonito falar que foi ataque de estado, né? Legal. o estado vai pegar ele. Com certeza, a gente, vai, a gente vai dominar de volta. Falou e tchau.